Para nós um bom acordo, primeiro seria que os países do Norte pudessem assumir seu compromisso de assumir metas de redução de emissões, cuja responsabilidade histórica esses países têm com este problema de mudanças, dos mudanças dos climáticos que estão ocorrendo a então, em primeiro lugar, para nós, um bom acordo é que esses países possam assumir metas concretas e condizentes com as preocupações apontadas pelo por, eh, por IPCC e também pela sociedade civil do mundo. Eh, e por outro, também, eh, nós creemos que os países emergentes que estão agora, neste momento, como um dos principais que vão, estão emitindo os gases eh, do efeito invernadero, eh, que possam também assumir metas condizentes com estas emissões e com essa participação que eles agora têm no mundo, no sistema internacional. Isto por um lado. Por outro, que a perspectiva de justiça climática pueda entrar como um princípio general da convenção. De Convenção de la, Quadro das Nações Unidas sobre Cambios Climáticos. Eh, dentro do artigo 1 da Convenção, onde estão todos os princípios e definições, que é a que justiça climática, que entendemos como que o peso eh, dos eh, eh, problemas e o peso das de, de soluções para enfrentamento do câmbio climático não seja pagado por estas pessoas que não contribuíram. Para o problema. Então, dentro da perspectiva também de que essas pessoas possam ter controle social sobre as medidas e sobre tudo eh, que vai ser negociado e aprovado dentro do acordo general. Creio que nós não estamos muito, eh, com muita esperança de que Copenhague tenha um acordo forte o robusto, como los gobiernos dicen. Entonces, creemos que lo más importante sea que eh, a, a marquen luego alguna otra fecha para que un acuerdo pueda salir, porque este es, esto es mar, más urgente. Eh, para nosotros, de la sociedad civil, es importante continuarmos a fortalecer esta articulación que ha sido creada dentro del patamar de la justicia climática, realizarmos acciones más concretas e que podem pressionar cada vez mais no interior de nossos países, que nossos governos possam assumir medidas concretas, não somente dentro da Convenção, como internamente de enfrentamento dos cambios climáticos.